Bom galera, aqui nesse vídeo vamos aprender a como criar o efeito de fogo no Photoshop. É um efeito muito simples de ser feito e um vídeo que vai ser muito rápido, específico para você que já tentou desenhar o fogo aqui no Photoshop e não conseguiu, ou até mesmo tentou buscar imagens no Google, mas não encontrou o formato exatamente correto que você precisava. Aqui no Photoshop nós temos uma certa liberdade a mais, então espero que vocês aproveitem e se você gostar do vídeo, não se esqueça, deixe também o seu apoio, principalmente com o seu comentário. Vamos nessa então direto para o nosso conteúdo, é importante lembrar aqui no início que você não precisa ter nenhuma imagem presente aqui no seu documento e nem mesmo nenhum do é, background, nada disso. O que você precisa fazer no início é estar criando uma nova layer zerada. A partir dessa layer zerada que nós vamos estar, então, aplicando o efeito. Para isso, eu vou estar utilizando a ferramenta Pentool com a letra P no teclado e eu vou fazer nesse exemplo aqui, então, um traço reto. Dou um primeiro clique, seguro Shift no teclado e dou um outro clique aqui na frente. Isso é tudo que a gente precisa para estar criando o efeito. Agora, portanto, falta somente estar adicionando realmente ele, né? E essa é a parte mais fácil, basta a gente vir aqui em Filter em render e vamos aplicar o efeito de flame o efeito flame, ele possui várias pré-definições aqui pra gente, nós podemos estar escolhendo e definindo outras aqui também aqui no caso vou estar utilizando o formato 3 e você deve também estar, é descobrindo aqui esses parâmetros, né, dominando a ferramenta, entendendo por, o que, que cada um funciona, né? como que cada um funciona. E depois disso tudo, você vai dar então um ok. Aqui o Photoshop faz um cálculo e já cria perfeitamente o nosso fogo. Eu ainda tenho todo esse path aqui criado da Pentoo, então, utilizando a ferramenta ainda, eu clico o botão direito na tela e dou um delete path. Assim eu posso vir agora diminuindo ou então também aumentando esse meu fogo, que ele possui uma qualidade muito boa e acaba respeitando então que eu deixe ele bem grande aqui na tela. Claro que é mais interessante ainda que eu faço esse meu path grandão aqui assim, e depois venha diminuindo a imagem, em vez de aumentar ela, que a gente acaba é, dificultando, né, que os pixels, eles ficarem uma boa qualidade. Mas de todo jeito, é que esse efeito, ele é interessante, porque nós podemos também fazer outros formatos além dessa linha reta. Então, para isso, eu vou criar uma outra layer, pega minha Pentool de novo com a letra P no teclado, e eu vou desenhar aqui, no caso, então, a letra R. Feito isso daí, vamos entrar em Filter, em render e flame. Aqui no caso, o formato 3, ele não fica tão interessante assim, então eu vou estar utilizando o formato 6, o candlelight, que seria a luz de vela. Ele acaba respeitando um pouco melhor todas as, é, todos esses traços e também aqui as curvas, principalmente. Faça aí a sua configuração aqui dos parâmetros, né, e deu um ok no teclado. Clica com o botão direito na tela, delete path, e assim nós temos então perfeitamente aqui o formato criado pra gente. Galera, lembrando também, se você quer aprender Photoshop do zero ao avançado, os meus cursos vão estar sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Aprenda edição, manipulação de imagens e se torne um verdadeiro ou uma verdadeira, né, profissional do Photoshop. Muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra no próximo vídeo.